Como é que você faz aí? Como é que você cria? Fala um pouco para nós aí do teu espaço, do, do, do teu plantel, né? Conta para nós um pouquinho aí de como é, como é o teu espaço aí para nós, né? a gente conhecer um pouquinho. É, hoje eu tenho... O meu, o meu criatório está dividido em quatro salas, né? Uma sala maior, que a gente chama de sala de fêmeas solteiras, onde fica o plantel geral, né? Inclusive com espaço para os galadores. Um viveiro, que já foi uma coisa que nós desenvolvemos aqui e há três anos tem dado muito resultado. É um viveiro interligado com a sala das fêmeas solteiras. Então, quando chega o período de março, a gente solta todo o plantel de fêmeas nesse viveiro e as fêmeas que estão no viveiro, elas têm uma ligação com as criadeiras. Elas conseguem entrar para a sala e sair das desta sala. né Esse viveiro, ele tem orientação solar uma boa ventilação, um bom espaço para arrevoar, e depois mais umas salas, que é uma sala que é maternidade, que é uma sala fechada, com ar-condicionado, com termostato, com tudo, e uma outra sala que é uma sala de encarte. A gente trabalha basicamente com isso aí. Então, o que que acontece? De março até outubro, eles todo o plantel de fêmeas fica nesse viveiro. Né? Em maio a gente faz faz uma preventiva com o veterinário que vem até o Criatório, tira o sangue de todas as aves, faz exame de sangue, exame de fezes, aplica as vitaminas, faz a higiene de unha, de bico, que retorna depois, está retornando agora em final de agosto, para fazer a segunda preventiva do ano, que é o período que nós passamos, então, as aves para cada uma para sua criadeira. Né? A gente inicia a criar normalmente em outubro, né? é, metade de setembro a gente já coloca os ninhos, e começa então a criação a início de outubro. Hoje nós contamos com três, três galadores, são galadores que a gente vinha vem, vem buscando essa genética há muito tempo, e para nossa felicidade, os nossos três galadores hoje estão no clássico. Isso para mim é muito importante, é muito importante.